Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo a, o tutorial da música Cruz Jamey em Bananano logo no começo do vídeo. É, não sei ler esse nome aqui, eu não sei se é Bigair, de Jaime, sei lá, alguma coisa assim, Marcela Pina, tá? É, bom, isso aqui, isso aqui é pedido né, de aluno, ok? Então, dois alunos fizeram aí o pedido dessa música e aqui estou eu atendendo esses pedidos, tá? Tá? É, não esquece aí, né, de deixar o seu like, se inscrever no canal. É, o resto já sabe aí o resto do script, né? Bom, vamos pegar a música, tá? É, e aí, depois do meio do tutorial, eu vou passar para vocês algo que eu pensei. E se tiver quem aí tiver a fim de topar fazer isso, a gente pode fazer aí um patrocínio de tutoriais aí, ok? Deixa para o meio do vídeo. Vamos lá! Introdução: são dois acordes, tá? Dó. Sol, tá? Diferente do que tá lá no site de cifra É só isso aqui, ok? É, vai fazer aqui Então baixo oitavado de Dó Lembrando que esse Dó É o Dó da primeira oitava do teclado De cinco oitavas, ok? Mão direita vai fazer aqui, ó Mi, Ré Si, Mi Depois você vai fazer o Sol Aqui, fechadinho Tá aqui, ó, Sol e Ré E aí, mão direita vai fazer Mi Fá sustenido, tá bom? De novo, ok? Bem devagarzinho, vamos lá, ó Beleza? Aí agora vai ser aqui, ó Certo? Isso aqui é a forma mais simplificada de fazer essa introdução é, Na música ele faz oitavada aqui a mão direita vamos pegar agora, tá bom? A forma que oitavada da mão direita, mão esquerda vai ser igual, ok? A mão direita vai fazer aqui, ó. Ok. Fez o sol aqui. Vamos fazer devagarzinho pra você ver, ó. Só isso aqui é a introdução, tá? E aí, a sequência da música é bem simples mesmo, tá? Só usa praticamente, tá? Quatro acordes. Dó. Ré. Mi menor. E Sol com Si. Se você estiver usando piano e pede, igual eu estou usando aqui, é o dedilhado básico. Até menos que isso, dá, Tá? Vai dar certinho. E aí eu vou tocando os acordes aqui Falando a letra, tá? Então, no Dó é, Terminou a introdução, né? Deixa eu fazer a última parte da introdução Tá? Você estando aqui no Sol da introdução Começa a letra Podia ter rejeitado Dó Mas não rejeitou Ré Então assim foi levado Mi menor Ao lugar de muita dor então, Sol com si Tá? Crucificaram, ó Pregaram suas mãos, Ré Chicotearam, Mi menor Sangue caia no chão, Sol com Si Aí vem a outra parte agora, tá? Aqui vai pular o Ré, tá? Esses três acordes, ó Mas ele não reclamou Segurou, tá? Mas ele não reclamou, Mi menor Sol com Si ele só perguntou, dó, tá? Segurou. Em alta voz, Mi menor. Gritou. Gritou assim, Sol com Si. Ok? Vem a outra parte, né? Eli, Eli, Lama, Sabactane. Então, ó, Dó. Ré. Deus meu, Deus meu, Mi menor. Por que desamparaste? Sol com Si teu filho ele ele ele Dó, Sabactan Sabactan, né? Ré Deus meu, Deus meu, me menor porque desamparaste teu filho e eis que o céu se rasgou mesma sequência, tá vendo? e a terra tremeu já me perdi na letra tô só dos tempos <risos> começou a patifaria, tá? É, mas tá vendo que é só seguir o tempo, tá? Antes de eu tentar me achar pra chegar no ou, ou lá também, que eu já até esqueci como é que canta, vamos dar uma olhada nos tempos desses acordes, tá? Essa parte que são os quatro acordes, né? Vamos contar: ó. um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, Okay? Eu vou tirar esse pad agora. Tá espiando esse, esse pad aqui? São da Classic Pianos, né? Que é uma livraria pra contact da Nord. Link tá aí na descrição se você quiser saber mais, ok? Só um minutinho que eu vou tirar o pad aqui pra poder explicar mais alguns detalhes. Bom, agora que eu tirei aqui que eu limpei o piano, vamos dar uma, uma ideia de dedilhado aqui, tá? Ó. Bem básico pra esse tipo de música, tá? Você que já tem um pouco mais de experiência Você pode abrir mais os acordes né? Já mudou um pouco, tá vendo? Beleza? E aí agora vamos ver essa parte aqui Que eu esqueci como é que canta aqui para não deixar vocês na mão Bom, agora que eu dei uma ouvidinha na música Vamos continuar aqui, né? Então é no Dó Eis que o véu se si, rasgou Acontecia Entre a terra E o céu véu se rasgou Sempre os mesmos acordos ó, terra, O povo assim falou né? Aí eu confundi na letra Verdadeiramente é, Este era o filho de Deus Aí vai vir pra cá, ó Acorde aqui pra vocês verem, ó. O Dó, o Ré, o Mi menor. Verdadeiramente, Sol com Si era o filho de Deus. U, u, u, beleza? Gente, a música é bem simples, tá? É, eu não tenho muito o que ficar enrolando aqui pra explicar, ok? É, agora, se quiser preencher mais, aí entra lá no curso que aí eu vou ter material pra isso, tá? O que, que eu queria falar com vocês? E antes também, né? Comenta aí no vídeo, tá? Diz de onde você está assistindo esse vídeo, porque é sempre bom te conhecer. Eu tive uma ideia aqui, tá? E aí eu só vou fazer claro se tiver quem queira, né? Que é do quê? De você patrocinar tutoriais, entendeu? Eu vejo o povo aí mandando uma enxurrada de pedido de tutorial. Não posso fazer, porque às vezes não dá visualização, a música é desconhecida, entendeu? E tudo mais. Então, assim, é, a pessoa que quiser patrocinar um tutorial. Ela vai mandar para mim a sugestão dela de tutorial. Aprovada a sugestão. Não adianta você também pedir uma música super difícil que não vale a pena para mim. E nem para quem está assistindo porque não vai conseguir tocar. Então o que acontece? Você me chama, fala, William, é, eu gostaria dessa música aqui. A música estando tudo ok, dando para fazer o tutorial, eu te falo. Você vai fazer o patrocínio desse tutorial num valor aí de 30 a 50 reais. Vai depender de quanto você quiser doar aí fazer esse patrocínio e eu além de fazer o tutorial eu vou fazer o que eu vou dedicar esse tutorial a você claro né então eu vou falar hoje esse tutorial é patrocinado pela pessoa tal entendeu então além de você ter um tutorial aí é literalmente aí atendendo aí o seu pedido ele vai ser também dedicado a você tá bom E aí é isso aí qualquer coisa quem quiser saber mais fala comigo aí nos comentários Qualquer coisa eu deixo meu e-mail aí, o meu WhatsApp, e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!